Gente, vocês estão vendo a tela? Sim. Só que não tá em modo apresentação, tá? Não. Sim. Calma. Socorro. Agora tá. Tá, agora tá. Vai. Gente, eu sou iniciante nisso, mas eu vejo algumas pessoas aqui, achei incrível. Pois vamos lá. Judas Tadeu e eu. E esse cabinho aí, umas. Imagens que fizeram dele, que a gente vai ver que tem todo um significado. E vamos em frente. Ele é bem interessante, desconhecido, mas temos tanto coisas espíritas sobre, como da vida mesmo de estudiosos. tocando no barco. Esse daí é um quadro comparativo que eu peguei de um estudo da gente. Que é o núcleo do estudo de estudo pesquisa do Evangelho, que acontece aqui na Federativa da Paraíba e em outros estados também, que mais também participam. E que é um estudo à escolha dos 12, e isso tá aí. Eu estou escutando alguém, não sei se é daqui. É, e essa parte que vale a pena é essa que está grifado aí, amarelo só para a gente saber como ele é referenciado. Às vezes ele é chamado tanto de Judas como só de Tadeu. Daí nessa passagem a gente vê que tanto Marcos como Mateus optaram por Tadeu. E Lucas optou por Judas de Tiago, que tá aí, filho de Tiago. Mas a gente vai pensar sobre isso. Daí vocês devem estar pensando. Ou é, mas Judas de Tadeu não é irmão de Tiago e de Mateus? Ou ele é filho de Tiago? Mas nós vamos ver isso. Tá aqui. Também a gente só vai ver a, essas partes em amarelo. O, e explicando também uma coisa, esses slides estão é, tá uma penca de slide Por quê? Porque eu sei que muita gente aqui é, tem interesse, gosta tanto de estudar, tem interesse em estudar apóstolos e evangelho. E a gente vai passar por alguns slides, mas vai ficar aí só para estudos posteriores. Eu mando no grupo para quem tiver interesse ver tudo também. Esse cabo que está em baixo escrito Champlin, ele é um estudioso. Daí ele vai, que ele tem o dicionário da Bíblia enciclopédia, enciclopédia, e ele colocou aí que ele é chamado tanto de Tadeu como de Lebeu como de Judas de Tiago, certo? Então nós temos três denominações da mesma pessoa e que no grego literalmente está simplesmente é de Tiago, não tá Judas filho de Tiago. Ou Judas, irmão de Tiago? tá então, simplesmente Judas de Tiago. E isso vai ser muito importante para a gente. É, porque a gente vai ver realmente ele é o quê? Graças a Deus, nós somos espíritos. O que facilita esse estudo para não ficar nesses estudiosos que ficam só é, teorizando. Ah, uns dizem que ele é filho, outros dizem que ele é irmão, outro diz. A gente já sabe por Humberto Campos, certo? Em Bonova. Que Tadeu era irmão de Tiago e filho de Alfeu, certo? Então, a tradução mais correta seria Judas, irmão de Tiago, Tiago Menor, que é aquele que a gente estudou com Mai, certo? Que é filho de... de tu liberaste o microfone para dizer isso, não foi? Não, eu ia perguntar que Tiago, né? Ah, Mas é só para deixar, deixar claro aqui, só uma retrospectiva, que é o Tiago Menor, aquele lá do Paulo Estevam, que assumiu a Casa do Caminho que era muito ligado ao judaísmo. Vocês lembram, né? Que ele é um personagem que gera um rançozinho. E quem, quem perdeu esse estudo é, tá no YouTube, né? O Alexandre. Faz aí o um Machan. Então, é. Então é Tiago Menor, que é o irmão de Mateus, também, que foi o personagem de, de Binha e Mateus na semana passada. Câmbio. E... É, o, relembrando que o nome Tadeu está no Evangelho de Mateus e Marcos, e Lucas o nome é de Judas, por isso que a gente chama muito de Judas Tadeu. Mas daqui para frente a gente chama mais de Tadeu, só para no nome composto. É, então, resumindo, filho de Alfeu e Cleofas ele é irmão de Mateus e Tiago Menor. E aí tá um terceiro fato, que não tem fonte espírita, pelo menos que, não que eu tenha encontrado falando sobre mas tem um estudo da Federação Espírita Brasileira dizendo, então deve ter alguma fonte, e um grande estudioso, um grande teólogo, que é São Jerônimo, ele bota isso como um fato, que é exatamente como está aí, assassinado em Edessa, na a machadadas, provavelmente junto é, a Simão, o Zelote. Eu não sei se eu cheguei nesse grupo com vocês, um pouco depois dos estudos de alguns estudos, vocês não viram ou não, né? Não, Zelotti, inclusive, ainda não foi escolhido, não. Aqui pra... é né? o Brasil, né? é dele. Bichado pegar os irmãos Zelot. Tem, um, tem um pessoal aí que já não é tão conhecido, né? Não é popular. E é, é dito, né? Principalmente por esse estudioso, que ele foi assassinado na Pérsia, junto a Simão Zelotti eles foram, ambos foram martirizados a machadadas, certo? Por se negarem a prestar um, enfim, uma homenagem à deusa Diana pelos pagãos. Ou seja, ele, como muitos outros, não recusaram a própria fé é, aos deuses romanos e daí o fim não foi muito legal, que a gente viu até no estudo. O único que não foi assassinado foi João, evangelista. E é por isso que eu tinha dito as duas imagens iniciais, e essa que tá ali do lado, cadê Se daí? Pronto. Vê que nas duas ele tem um machadinho na mão, um machado. Porque a Igreja Católica, ela já toma como verdade que isso aconteceu, né? O São Jerônimo falou isso, e a gente tem também é, isso que a Federação falou, colocou nesse, nesse material, que foi a machados, daí ele é relatado assim, deve ter sido uma morte sofrida. E também esse último fato, que ele foi autor das epístolas de São Judas. E daí Amélia Rodrigues vai dar isso pra gente, tenho certeza. Quando a gente vê os estudiosos, a gente já tá partindo, é, acabando essa parte, que é mais teórica para todo mundo ler os slides e a gente começar a refletir mais sobre a nossa ligação com ele, né? Essa questão dele mesmo. É, aqui, quando a gente tá lendo Bíblia de Jerusalém, o Novo Testamento, a gente vê que tem os quatro evangelhos, tem o ato dos apóstolos, e aí começa uma série de epístolas até acabar, culminar no Apocalipse. Dessas epístolas, Paulo é o rei, né? Tem, tipo, 14 epístolas. Tem umas, o pessoal tem uma de João, umas de João, umas de Simão, mas o povo do, do Judas Tadeu, não tem nem lá, tipo, de Judas Tadeu. É só é epístola única, pequena, muito pequena, que é dita de, de, por São Judas. Então, todo mundo é, pressupõe que é de Judas Tadeu. Mas aí, Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, ela afirma isso daí. Ela está dando... Não vale a pena ler agora, porque a gente vai para a parte mais substancial dos nossos autores espirituais, mas ela, no pós-fácil, no pós-fácil de Primícias, ela está dizendo basicamente o que tem no Novo Testamento. E aí ela vai dizer ao todo... São tantos livros, quatro narrativas evangélicas, um ato dos apóstolos, as 14 epístolas de Paulo, uma de Tiago Menor, duas de Pedro, três de João e uma de Judas Tadeu. E depois tinha o um Apocalipse. Então a gente já sabe por ela que realmente essa epístola, a autoria é de Tadeu, que a gente tá vendo. Para terminar essa parte, onde está o Olho, apostólica? Pessoal, vão... Cássia, quem vocês acham que é Tadeu aí? Se Fabrício estivesse aqui, a gente sabe que ele ia dizer que essa do lado esquerdo. Não é João Evangelista, é Maria Madalena. Por causa e não é o Brown. do meio, né? Eu já é. sei que é Mateus é. também, né? para mim, Pra mim é esse aí de amarelinho, ó. É, do não, lado esse é, é o menor. Ou, ou, ah, não, é o, é, mesmo, é o Thiago. Então deve ser aquele ali de rosa do ladinho do verde, lá do outro não, lado. Pode ser esse daqui que é claro. do Porque ótimo. eles tudo tem cara igual eles pintaram Jesus nas imagens que Isabela mostrou. Tem Vou que chutar... ser o mais parecido com Jesus aí, ó. Vou chutar o primeiro, o de verde, o primeiro da esquerda. Pra mim é o do lado dele. Esse é o primeiro Eu acho, esse Eu, acho... Eu acho que é o de é verde também, do lado de Matheus. Não, irmão, primeiro, primeiro mesmo, do lado. Primeiro, esquerdo. o de, da roupa verde. O da ponta. Ah, eu, eu chutaria esse também. É, mas então, é dito, né? pelo que eu tinha pesquisado, que na verdade ele é do lado direito, do extremo direito, ele é o segundo. Entendeu? Ah, o verde. É... Eu ia chutar esse cara aí, velho. Ele o é o de amarelo com verde. O barbudão. Isso, Você isso. É olhando, do lado do careca. Do lado careca. Direito, é. Do lado esquerdo do careca. Tu então, ia chutar esse, Baiano? Que conversa. <risos> oh, gente, a característica da pessoa, gente, careca é normal, é. Eu, eu não ia eu chutar esse porque ele, ele também tá meio envelhecido aí. Isso sim, mesmo. Sim. Ele tá meio é. envelhecido. Porque eu... E a gente vai ver... um mim, Fala. Esse que tá apartando aí o negócio, pela personalidade que vocês estão dizendo. Quem é esse aí? Que tá assim? É ah. Thiago Menor, né? O de, de amarelo, amarelo é Tiago Menor, é. Entendi. É esse que tu tá falando? Era ele mesmo. É o que tá com a mão assim, tipo, qual é a tua, brother? É, é, é Tiago Menor. E esse que tá com a cabecinha de. Aí do lado do Thiago Menor. Eu adorei. Quem é? Lembra do teu do Mortal Kombat? Era só uma cabecinha assim. Não sei quem é. Olha lá, ó. lembra, olha que jogou Mortal lembro. A hora, lembro. Já... Dá pra passar horas interpretando ele. Vai dar cabelo pra gente, não. Mas daí, o que é que eu achei estranho? Que eu já fiquei, tá, deu, então é velho, né? A gente vai ver lá mais pra frente, mas como tá muito à frente, é, em Boa Nova, cadê? É no capítulo, é no capítulo, aquele que a gente já viu aqui, é isso. É no capítulo 9, aquele Velhos e Moços. Olha como vem dizendo aqui. É, Jesus. Colocando Tadeu como, não tô encontrando agora. Mas colocando o Tadeu como um dos mais novos Porque pela imagem eu fiz, ah, o bicho é um ancião Tipo o Simão Zelote Que fica super triste nesse capítulo Porque é mais velho Mas é colocado por Humberto Campos Como se ele estivesse na classe do, Dos mais novos É uma pena que agora eu realmente não estou encontrando Mas tá aí Quem é encontrar no capítulo Mas novo. é uma interpretação, né? Esse quadro Exatamente, é a interpretação, do do interpretação da Vinte Exatamente Aí, seguindo em frente a boiada, temos referências. Eu coloquei a epístola de Judas Tadeu no Novo Testamento por último, mas a gente nem vai. Nem vai. É, duas referências vão ajudar muito a gente. Judas Tadeu, que é falado em Aveluz, por, Mira, por Miramês, não, por Shaolin. Depois eu vou editar, sinto muito. O livro Aveluz é por Shaolin e vai ter um capítulo chamado Falar, que vai ser só sobre Tadeu. E em Boa Nova, a gente também vai ter um capítulo só sobre Tadeu, que é o capítulo 7. Sempre tem, às vezes, uma estrelinha. Exemplo, o capítulo 8 é só sobre Bartolomeu. Aí o capítulo 7, que é aquele A Luta Contra o Mal, a gente sabe dele. Portanto, comecemos por um que é mais desconhecido, que é esse capítulo é, de Aveluz. Aí eu tirei esse printzinho aí dessa imagem que está no capítulo que Shaolin coloca. E realmente, nessa né, imagem, a gente tá, deu mais juvenil, né? Mas não parece, tá aquele... com que, parece com que até eu chutei, velho. Sem brincadeira. Verdade. Parece. Você tá me convencendo, viu? Você... Talvez esteja mais certo que da 20 Alguém pode pesquisar aí na internet. Porque ele não botou lá, né, os nomes. Então, a gente pode fazer a nossa própria interpretação. Gostei. está feliz. Eu gostei desse. Gostei também. E não tá, tipo, fofocando que na... Porque aqui, ó, quando a gente vê, parece que ele tá, tá tipo assim, ó. Meio falo mal. Mas daí é interpretação livre. E aí, o capítulo falar, eu transcrevi alguns trechos. Quem pode ler? Agora é cada um que lute. Vão ler os slides. Bora. Vai. É, Judas, Tadeu, Lebeu, o discípulo misterioso, que mais parece um gigante, de qualidades exuberantes de coração. É, não vai ter muito eu, né? Trouxe para os demais <risos> discípulos a beleza do falar de Jesus. Não só a fala era fenômeno, mas os gestos, o andar, o olhar, Tiago se dá conta, que já falava por si só, a presença já era uma mensagem. Certeza de Jesus como Messias observação da fala diferenciada, estimulou a mudança de postura dos apóstolos, aperfeiçoar para ajudar melhor. <risos> gente, minha gente, só prova o quanto os discípulos que mais que caíram realmente é que ficaram conhecidos, né? Assim Que apresentaram defeitinhos como a gente, porque esse cara... A gente gosta é da miséria, minha filha! Babar, confusão e gritaria. Quem vingou, a gente não gosta dessas coisas, não. Esse cara é incrível, <risos> a gente, a a gente avindice, não fala dele. Ele gente maravilhoso. Eu, eu posso falar uma coisa bem rapidinho? Ai, pode. Por favor. É sobre aquele quadro do Da Vinci. É... Eu já, já li algumas coisas e, assim, parece que os apóstolos estão todos assim, retratados daquela forma toda assim alguns com cara de raiva e tal é, porque assim ali foi segundo a história né ali foi bem no momento que Jesus Anuncia que vai ser traído né e aí também tem outra tem uma questão assim que quem encomendou aquele quadro é, pediu para Davi fazer daquele jeito por uma questão era um duque quem encomendou era um duque que não era a favor da igreja e aí ele pediu para Davi de colocar elementos que de alguma forma é, prejudicassem um pouco a, a imagem da igreja menino perfeita perfeita ó oh, gente grupo das pontes também a é cultura que mal, não é? sabia disso não sabia disso faz isso faz olha que massa. uma coisa que eu senti lendo gente assim não sei vocês mas quando estava descrevendo ele se não tivesse falado que era ele para mim, essa é a descrição de Jesus. É literalmente: não precisa falar, só chegar já diz tudo. Olha a proximidade, assim, né? Com o mestre. Eu fiquei chocada, é por isso que eu não consigo me associar. Não, mas, gente, rapidinho. O olhar, né? O olhar, ó, já, já falava por si só. Essa descrição aí é de Jesus. Tá? É, tá então, falando do eu Jesus. De Errado, eu tinha entendido que era dele. É, desculpa, eu deveria ter melhorado esse essa parte aí eu ia melhorar, porque eu tinha pego de outro material. Foi a única parte que eu peguei de material e ia especificar, quando eu li pela primeira vez, é, não só a é fenômeno, mas os gestos, o andar, o olhar. É, parece que tá falando de Tadeu, mas não é. Essa primeira parte é sobre Tadeu. Essa segunda parte, e a gente vê lendo esse, esse AVE Luz, que vai estar tá mais transcrito nos próximos, é, que exatamente o, o Tadeu, que trouxe essa questão do falar, por isso que o nome do capítulo é falar, ele começou a perceber, ele é mais, jeito, com mais jeito do que a gente pensa, gente. Vocês vão ver ele tentando treinar a fala. Você faz assim, menino, que jeito que, do povo, é, ele. Traz à tona a questão da fala de Jesus, entendeu? Tiago se dá conta que Jesus ele não era diferente apenas pelo que ele fazia e o que falava, mas pelo modo como ele fazia isso. Eles trazem à tona o portar-se do Cristo, que a fala eram um fenômenos, os gestos, o andar, o olhar. É, a presença dele ali já era uma mensagem, sem que ele fizesse nada. Então eles trazem à tona isso. Não é que Tadeu já fosse assim, mas a gente vê que ele vai se transformando. Então, acho que esse capítulo ele vai falar muito pra gente desse autoburilamento, né? De você não ser algo, mas se disciplinar e se esforçar para ser isso. Então, quando fala assim, e isso traz para ele também uma coisa que os outros, às vezes, não tinham. Tadeu, ele já tinha a certeza de Jesus como Messia exatamente por observar essa fala diferenciada. Então, ele foi responsável por estimular essa mudança de postura dos apóstolos. Aperfeiço... Ele traz essa questão, que é aperfeiçoar para ajudar melhor. Sabe? É, tem um trecho de Aveluís, desse capítulo, que é porque eu peguei mais o que tinha a ver com o Tadeu. Mas é tanto que ele vai trazer, ele diz assim, a gente tem que mudar, tem que tem que se aperfeiçoar mesmo e se esforçar para... Adquirir isso, essa beleza do verbo. Enquanto o Simão vai, faz assim, Simão Pedro, típico. Simão Pedro fica assim, sei não. É, vou falar com Jesus para saber melhor se é isso mesmo, ou vou ficar aqui do, igual. Aí tem outra pessoa que toma outra, outra forma. E daí João Evangelista, segundo essa narrativa de Shaolin, né? é, João Evangelista já fica. Pensando mais na naturalidade disso. É porque João Evangelista já era um pouco mais evoluído aí, né? É, aí ele já tinha muita coisa natural. Como ele amava muito, ele era muito. É tanto que ele é muito afim a Jesus, é o discípulo bem amado. Eu acho que ele já falava de uma forma bem. É tanto que quando a gente vê e. A, aqui, a gente vê, por Miramês, esse admirame é de, é de verdade, que Francisco de Assis e fala sobre João antes, a gente vê que João. Ele falava com os animais, ele falava tudo atraía, ele, ele já tinha adquirido isso. Então, Tadeu não. Tadeu, ele queria lutar para adquirir isso. Então, ele é, ele é dos nossos. Mas desculpa por ter ficado no umbigo isso daí, porque eu não... Essa parte, Esse primeiro ponto foi transcrito, Shaolin já começa falando isso. Esse segundo ponto era meio que um tentando resumir esses outros pontos, mas a gente vai seguir em frente. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, outra coisa, vocês querem, vocês sabem alguma coisa sobre Tadeu que vocês querem falar? Eu ia perguntar isso no começo, mas acabei... esquecendo. Ninguém? Eu quero só dizer que eu tô tirando onda no, no chat, dizendo que ele inventou a comunicação não violenta. Mas, de fato, né? imagina ele, olha aí o final, estimulou essa mudança de postura dos apóstolos né? para aperfeiçoar. E você se encantar com a fala naquela época. Sim. Ele era muito sensível, né? Ver que o jeito de falar muda tudo. Isso é uma coisa que hoje a gente ainda não consegue, o diálogo. Imagina Judas tentando se comunicar lá atrás, né? O bichinho desse Tadeu. Enquanto ele não se esforçou para poder falar com carinho, não entender que era necessário, né? Então, Exatamente. Mas era de verdade. Eu não estou vendo o chat, não. Tô não e, quando, e quando a gente vê o ato dos apóstolos, né? a gente já comentou aqui que parece realmente as picuinhas de um centro espírita. Então existiam muitas rixas entre eles. E ter um, um apóstolo que realmente valorizava essa questão do, do falar, da, da conversação, né? do diálogo, isso aí é muito interessante. Show, cortei. Exatamente. É, e não... isso, Fala. isso só mostra o quanto a gente vem estudando sobre os apóstolos, o quanto Jesus escolheu, cada um com uma característica específica né, para compor esse apostolado. Exatamente. E a gente vai vendo que é exatamente isso que Lorena falou. Lorena fez uma ponto perfeita, que é com o diálogo e a comunicação não violenta. Perfeito. Pois eu vou passar para o próximo e alguém vai ler, por favor. Ah, isso daí é transcrito, tá, pessoal? A partir daí é transcrito do... desse capítulo. Eu vou ler. Valeu. Capítulo Falar. Depois de passar certa fase de obscuridade mental, no seu esforço desumano de compreender a Jesus, abre o seu entendimento e como, por encanto, torna-se um astro, desvendando os segredos das mais intrincadas parábolas do mestre. Pode continuar? Ou alguém quer? Conhecendo Jesus, cientificou-se de que a sua pátria era o universo, que a Galileia era todo um mundo e Deus, a luz universal, pai de todas as coisas e de todas as criaturas. O Cristo jamais falava em termos regionais quando se referia à doutrina. Para Jesus, tanto a Galileia quanto os mais longínquo ponto do infinito, o mais longínquo ponto do infinito merecia Ai Jesus, o chat aqui não tá me deixando ler. <risos> Merecia o mesmo carinho e o mesmo respeito. É legal porque é como se ele você vê exatamente uma transformação, esse esforço, Eu acho que é a, a tônica de... de Tadeu, pensar nele. Porque ó, ele passou por uma fase de certa obscuridade mental. E no esforço desumano de compreender Jesus. Então, assim, ele sabia, e isso não é todo apóstolo, não, gente, para não dizer quase nenhum. Ele sabia mesmo, ele percebia que, que Jesus estava acima de muita coisa, e ele realmente estava tentando compreender Jesus, estava tentando abrir o, conhecimento, o entendimento. E daí a gente vê que ele consegue, né? Torna-se um astro, desvendando os segredos das mais intrincadas parábolas do Mestre. Gente. Não é todo mundo é, que percebe que Jesus, ele não tá falando só daquela região, ele tá falando do mundo inteiro, sabe? Emmanuel, interpretando o evangelho, sempre diz, né? Galiléia é o mundo inteiro. E daí, aquela época, ele ter esse entendimento, tipo, de cidadão universal mesmo, de, de que tá falando de tudo no mundo e todos, é, eu acho que muito, né? Muito... Muito sentimento, muito, muito entendimento, compreensão. Realmente é expandir. Isabela, o que em dois parágrafos tem um resumo aí que ele passou do que o Espiritismo propõe pra gente desde 1857. Ele fez todo o processo de reforma íntima em dois parágrafos. Ele foi da obscuridade mental até a compreensão de que somos seres universais. E... Enquanto eu percebo, né, a maioria de nós, quanto humanidade ainda nessa luta para transcender da obscuridade pro, pro entendimento de Jesus, ele já passou desse ponto, né? Então, o slide anterior até que não tá tão longe assim do que a gente discutiu dele tá lá na frente. Eu achei muito, muito interessante porque esse é realmente o passo a passo que o Espiritismo traz pra gente. O que, que vocês têm que fazer? É exatamente isso aí que ele fez, né? Só que a gente tá fazendo em outros níveis ainda. E é engraçado o quanto, caraca, a gente ainda não tá evoluído. As pessoas pensam que a gente tá chegando no mundo de provas e expiações ainda, cara. E, tipo, realmente ainda estamos nesse processo, né? Porque... É... A gente, a gente vê que pessoas ainda não acreditam, até hoje, que existam outros seres que moram em outros planetas, né, Ou extraterrestres e etc. E. e... Ai, ah, eu esqueci o que eu ia falar. Mas, enfim, é, a gente ainda tem muito a, a evoluir, cara. Pô, naquela época, o cara já pensava que era é, um ser realmente universal, saca? e isso além eu lembrei agora que queria falar e que ainda mas aí a gente tem que realmente respeitar as pessoas ainda não acreditam na reencarnação né e tal etc mas como não acreditar se a própria pessoa ali no evangelho fala sobre essa questão do universo né sobre o espaço o livro do Leon Denis ele ele considera ele ele fala né é, sobre o mundo espiritual como se fosse o um espaço e na verdade é né a ah, a vida no espaço e tal etc e acaba que que é isso mesmo cara nossa vida no espaço essa vida nesse nessa existência eterna que a gente ainda fica preso à matéria sabe a coisas mesquinhas e isso não só se resume a tipo não acreditar é, no universo e outros mundos e outros seres é, e na reencarnação, mas a gente focar nas coisas da terra, nos prazeres da terra, nas dores da terra e tudo que, que, que a carne nos dá e acaba esquecendo do mundo, da, da vida espiritual, que é isso que importa. Cara, e ele, e ele percebeu isso <risos> há mais de dois mil anos atrás, cara. assim Tipo, ah, tá bom, beleza, é isso mesmo. Então, falou, tchau. Imagina, e, e pessoas até hoje, que na verdade deve ter o mesmo tempo de espírito dele, nós, na verdade, né? Nós, nós, nós, somos nós. Ainda não percebemos isso, cara. Somos da mesma idade que esse cara, espiritualmente falando, e ainda não percebemos, ainda estamos, sabe, muito atrás dele, cara. E por isso que os exemplos são super importantes na nossa vida. Não é que a gente vai ser ele, mas ele é um exemplo de que é possível percebermos, mesmo que seja devagar, sabe? Essas questões. E buscar, a partir disso, a nossa melhora, cara. A Lorena falou super certo aí. Foi um resumo básico do que a gente precisa fazer para poder evoluir ser pessoas melhores. Mas a gente ainda insiste em machigar essa goma da matéria e ficar nas nossas dores. Eternamente, cara, é muito louco isso, é muito doido, muito doido, sinceramente. E eu acho interessante também essa questão desse... Eu gostei muito desse esforço desumano de compreender Jesus, porque a gente sabe que não é um, um processo meramente de intelecto, né? Do conhecimento de Jesus e tal, mas é algo muito mais profundo do que isso que envolve o ser como um todo. Então, pode iniciar no intelecto, mas que tem que passar pelo sentimento e lhe tomar inteiro ao ponto daquilo é, é, fazer sentido para você, né? E outra coisa que eu gostei muito foi essa questão aqui de o Cristo jamais falava em termos regionais quando se referia à doutrina. E sim, a gente sabe que Jesus era o, o grande pedagogo, né? Então, ele se utilizou de termos daquela época, para poder passar uma verdade universal, mas considerando tanto o pessoal da época, quanto, como ele estava trazendo uma boa nova, então isso se, se perdurando aí para o futuro. Só que isso não quer dizer que por ele utilizar conte, é, é, questões do contexto da época, que ele estava falando para aquela época. E eu gosto muito de uma frase de Paulo Estevam, que diz que um dia perceberás que Israel significa a humanidade inteira. Então, curti muito Tadeu Tô lutando aqui Gostei quando o Lorena botou Falou a obscuridade mental se aproximou um bocadinho da gente né? Estamos na luta Meu Deus, muito real Eu vou passar o próximo slide então E aí pessoal, quem vai ler? Eu leio. Tadeu passou de Galileu a cidadão universal. O amor de Cristo o sustentava. Estava encantado com as reuniões em Betesda, achando aquilo maior de todos os prêmios que a vida poderia lhe oferecer. Principalmente a ele, homem simples que se tornava grande em Cristo. Também os outros discípulos apoiavam suas ideias. E a fé os elevava até os cimos da vida humana, atingindo o inconcebível. Que homem, né, pessoal? Vou passar para o próximo. Ô, Isabela, é, isso me lembrou, lembra, lendo essa parte, me lembrou também a questão de. Quando a gente estuda alguém, alguma apóstolo mais específico, a gente sempre fica gravado, né? Partes. E, e aqui mais choca, pelo menos me chocou bastante, Mateus, é aquela última frase de Jesus, quando ele diz, bem-aventurado é você que escutou e entendeu, entendeu a palavra de Deus, né, digamos assim. Então é muito de Tadeu também, ele consegue fazer essa transformação, não só escutando o que Jesus falava, porque escutar, eu acho que todos que estavam ao redor escutavam também, mas ele entendeu, de fato, que era o objetivo principal, né. E isso a gente está até hoje lutando, né? E assim, ele fez um esforço descomunal. Porque quando diz isso, né, que ele fez esse esforço, gente, vocês imaginam o que é? Porque até hoje a gente tá lutando. E a gente tem um monte de cabo do Evangelho por séculos comentando passagem. Tem dicionário, tem enciclopédia, tem um monte, um monte, um monte de coisa mesmo. E interpreta, é, o Novo Testamento interpretado e por aí vai. E a gente ainda espírita. Tem a Amélia Rodrigues, tem Emmanuel, tem Humberto Campos, tem um monte de gente E principalmente, gente, Emmanuel faz um beabá do, do, das coisas que Jesus falava E mesmo tendo todo esse acervo, né, todo esse arsenal aí de, de conteúdo e de interpretação A gente às vezes não entende, não interioriza Esse cara não tinha nada disso, mas tinha Jesus ali perto, né? Mas, e ele fazendo todo esse esforço de entender, sem emorô dizer pra gente que a, a Galileia é o mundo inteiro. Ele mesmo fez, hum, eu acho que a Galileia é o universo. Então, assim, denota um, um grande avanço, que não era, que também não era qualquer um, né? É gente como a gente, mas é um jeito como a gente mais esforçado, com uma evoluçãozinha ali maior, então. Então, cara. Cara, outra lá. coisa que eu acho legal chamar a atenção, o Mike sempre lembra isso, né? O que que é ser humilde, né? Porque ali fala homem simples que se tornava grande em Cristo. Então, não é o, o se diminuir, o se humilhar o tempo todo, né? É crescer de uma outra forma. E aí, a, a simplicidade no grande, né? A humildade me lembra muito isso. É o pouco no muito, é, é, é o simples no gigante, né? E perceba o quão ele cresceu, quando ele... e ele realmente cresceu, porque, às vezes, quando a gente fala de humilde, parece que a gente quer diminuir sempre, né? É... A gente, inclusive, associa a pobreza, às vezes. E não é bem assim, né? E, olha, eu achei incrível, o um homem simples que se tornava grande em Cristo. Eu acho que essa questão da humildade é ligada a... O Homem-Aranha, eu sempre ligo o Homem-Aranha, quando fala com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E é verdade, cara. Olha só, às vezes eu fico me pegando, eu sou evangelizador, e aí eu toco uma música, e às vezes eu penso que essa música não faz diferença, mas na verdade faz muita diferença. E às vezes as próprias pessoas falam com você, né uma criancinha recém-nascida, ela se acalmou porque eu toquei uma música. Aí eu pensei que não era por mim, mas a própria mãe dela falou que foi por mim. Então, tipo assim, não, não, não é a gente falar tipo, ah, meu Deus, não, não sei o quê. É tipo a gente saber que a gente, o que a gente tem na mão, o instrumento que a gente tem na mão, e o quanto a gente pode doar para as pessoas através disso. Né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O médico, ele estuda 10 anos. E ele, e ele vai, aí o cara vai fazer, pô, vou fazer uma cirurgia aqui com você, uma ponte de safena. A médica ah, não sei se, se eu consigo e tal, etc. Não, ele vai falar, pô, beleza, vem, eu consigo, consigo salvar sua vida, consigo melhorar sua qualidade de vida, porque eu sei, eu sei fazer isso, e vou fazer isso com perfeição para sua vida ficar melhor. E é isso que a gente tem que pensar em relação ao Espiritismo, entendeu? Ah, e outros trabalhos, saca? Tipo assim, a, a, o passe magnético, que é outra coisa que eu amo de paixão, né? É, aliás, quando voltar para a SEC, Lourenço, eu tenho que fazer mais o passe magnético. Eu sempre fico assim porque eu não tenho um curso, mas mesmo assim, né? Enfim. É mas o, a, gente, a gente tem que, que, que, que fazer isso, sabe? De pensar, não, pô, cara, esse passe magnético eu tenho que fazer, porque vai fazer a diferença nas outras pessoas, cara. E isso é o que importa, não importa a gente, não importa que a gente seja algo para chegar, a melhorar a outra pessoa, Então, pensar sempre, eu sempre penso no homem aranha. A gente também tem que tomar cuidado para não se tornar também uma prepotência, né? Eu acho que é muito importante isso que você falou, Bahia. Da gente se, se dar mais valor no sentido de acreditar mais na gente, né? E acreditar que o que a gente faz faz a diferença. Mas a gente também não pode deixar isso chegar num ponto, assim, de eu sei de tudo. É, é, sei lá, um exemplo do passe, eu o meu passe, ele é maravilhoso. O meu passe vai te curar, sabe? Essa coisa da prepotência, de você também é, entender que a gente é, Nós somos um, um instrumento, né? Principalmente quando a gente fala de espiritismo. Então, assim, nós somos um instrumento que é usado pela espiritualidade amiga. Então, acho que a gente tem que acreditar no nosso potencial. De receber essa, essa luz, essa energia e emanar, né? Acreditar no nosso, no nosso potencial de instrumento e não de é, grande feitor, digamos assim, né? Que eu, eu vejo que essas coisas acabam se confundindo muito e nos jovens também. É, eu enxergo muito isso, assim, na mocidade agora o assim, que a gente está falando é mediunidade, por exemplo. E os jovens, eles romantizam demais. Eles acham que eles são super-heróis por serem médiums. Então, assim, ai, eu vi isso. Ai, sei lá, estou sentindo isso. Aí vai surgindo uma, uma faísca do, do ego, assim, sabe? De que eu vejo espíritos, mas é sempre naquela, naquela posição de é, tenho medo, porém, eu fui escolhido, sabe, essa, essa, essa questão, assim? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente, eu, eu vejo que muitos aqui são evangelizadores, e, e eu acho que a gente tem que observar bem nossos jovens, quando a gente fala sobre qualquer assunto, a gente tem que observar bem o que isso desperta neles, para poder também baixar a bola, às vezes, sabe, de, pô, cara, calma aí, sabe? Vamos acreditar que você é um excelente instrumento e vamos trabalhar para ser um excelente instrumento, né? E aí eu entendo, mostrar isso para eles. Mas... Grande em Cristo, grande em Cristo, grande em Cristo. Acho que a gente tem que mostrar isso para os jovens, que a gente é grande em Cristo. Não é grande na gente, é grande em Cristo e vocês falaram isso e, e a gente vendo Tadeu em si e ele ele eu me lembrei muito do de um estudo que eu tive com na federação daqui né que tem vários cursos e tal e a gente estudou o professor da o meu professor ele passou sobre a, a filosofia esotérica eu não sei se vocês já ouviram falar e através de um de um filósofo chamado Gudif, ele disse né nessa filosofia a gente tirando obviamente toda a parte do misticismo e tal que a gente precisa para evoluir de um grande esforço. Mas não é um esforço, é um grande esforço. E, por exemplo, quando a gente ia atrelar essa mediunidade e tudo mais, até o jovem mesmo, como a Sofia falou, se o jovem começar a ter a mediunidade e achar que aquilo é... Não, tá, jóia, tô sendo... Qual é o esforço que ele tá tendo para isso? Será que ele tá estudando o suficiente? Então, a gente trazendo para Tadeu, a gente trazendo para nossa vida, qual é o grande esforço que a gente precisa fazer para entender esses ensinamentos, né? E é a partir daí que a gente vai sair dessa bolha, né? Que a gente está vindo na sociedade, que a gente realmente é, vai gente ultrapassar. Volta. É exatamente. A gente vai sair dessa zona de conforto. A gente vai ultrapassar esses muros que, que aprisionam a gente mesmo, né? Que faz a gente de escravos do nosso íntimo. E falar em filosofia, é, eu estou querendo começar a estudar, eu sei muito pouquinho. Mas eu vi alguns vídeos, mas eu estava querendo comprar um livro sobre uma filosofia que na, que na realidade hoje se tornou uma religião, que é o Taoísmo. Não sei se as pessoas já ouviram falar. Muito bom, tava estava querendo comprar um livro, mas não tem o lugar. É. O Tao de Ting é o nome do, do autor, é, e aí o nome do livro eu esqueci, mas enfim e o taoísmo é exatamente isso, Mateus, exatamente isso, cara, é uma filosofia onde você trabalha diariamente com você mesmo para chegar ao nível de que eles chamam de iluminação e tal, etc, né? E, e entre esses trabalhos, como o trabalho de si mesmo e tal, tanto corporal é, é é a yin yang, né? Que é a luz e a escuridão, o dentro e o fora, né? O exterior e o interior, né? E você trabalha as duas coisas, cara, para poder chegar ao seu ponto de iluminação. Olha só que maluquice não, né? Olha só que maravilhoso, né? E entre essas coisas é, é a meditação, que é algo interno. Você para e olha a sua casinha aí dentro, o seu quartinho. Como é que está o seu quartinho aí? Se está organizado, se está bagunçado, se precisa despoeirar, se precisa tirar alguma coisa e colocar em outro lugar. E isso é super interessante, cara. As filosofias sempre estão aí para nos ajudar. E é, e, e é isso que você falou, entendeu, Matheus? Não é tanto que você... Nós estamos interligados por algum motivo, não sei o que é, mas é, essas filosofias não ajudam, nos ajudam bastante mesmo. E eu acho que se a gente ampliar o nosso leque em relação até outras religiões mesmo, não que a gente vá sair do Espiritismo, mas... Ter outras filosofias, ler outras coisas, isso nos ajuda bastante, cara, nos ajuda muito. Até porque, eu não sei se eu falei nesse estudo ou nem outro, mas o espiritismo é, é a filosofia que veio descortinar as verdades do mundo, né? Então, porque a gente tem que separar o mundo do espiritismo. Eu acho que isso é volta. que abre, né, pra gente. Isso, exatamente. Ele abre, ele não tá fechando portas, ele tá abrindo pra gente entender as coisas. É tanto que ele dialogava com as pessoas de todas as religiões, é tanto que ele não fala, né? Não, nem é ele, mas Emmanuel dizendo que, ah, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Ah. E Kardec, ele era muito ecumênico, é tanto que quem participava das reuniões lá, reuniões mediúnicas e estudos, tinha judeus, tinha católicos, tinha gente de todo, todos os lugares. É, e tu fala do taoísmo, tu lembraste o livro, o livro é tal Te Ching o texting depende de quem fala. Que é por lá o céu, lá o zio. Tem uns nomes aí. Isso. É, muito bom. Diz. É, só, vocês já puxaram o Kardec e tal. É, Sofia falou da questão da, da mediunidade e eu queria complementar com relação a isso. É, buscando o Kardec, né? Numa obra que eu sou muito suspeita em falar, eu tô sempre falando dela, inclusive, que é O Céu e o Inferno. Não sei porque é uma obra tão relegada dentro do meu espírita, porque é perfeita. Mas, enfim, é... infelizmente, no meu espírito a gente ainda tem muito isso da questão do endeusamento, de médiums e tal, e tal, né? Kardec, no prefácio da obra Sério do Inferno, porque, não sei se vocês conhecem a obra, mas a obra ela começa com a parte da doutrina e depois vem trazer, realmente, depoimentos né, de espíritos mostrando realmente as suas condições e tal, é perfeito. E esse prefácio, inclusive, Noleto coloca aqui nessa obra, mas diz que é, esse prefácio ele foi suprimido a, a partir da quarta edição do Céu e Inferno. Mas enfim, tem uma parte, gente, porque ele vem, ele vem explicar por que, que ele não colocou o nome dos médiums, porque tem o depoimento de milhares de espíritos né, aqui né, no final dessa obra. E olha só, ele vem dizer, hum, que também no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele não colocou né, o nome de médium, a gente só vê lá os espíritos. E ele vem dizer, a importância dos médiuns é pequena, já que não se poderia atribuir-lhes nenhum mérito por uma coisa em que o espírito deles não teve qualquer participação. Vejam só. E vem dizer que nenhum, nenhum mérito pessoal o médium teria... Os, aí Enfim, vem, vem dar toda essa lição de que médium é instrumento, e eu gostei muito dessa fala de Sofia, a gente tem que estar o tempo todo é, é, com isso em mente, de que é instrumento mesmo. E é dever do médium estudar cada vez mais para tornar a mensagem do Espírito, para não ter nenhum, nenhum empecilho. Né? Para o médium não ser um empecilho naquela mensagem, na verdade, ser o mais fidedigno possível. Ao, ao, a mensagem do espírito e Kardec ele já trazia isso, então a gente vê desde de, de, os trabalhos que eram feitos lá no, no, no Livro dos Espíritos e toda a obra da codificação que realmente meio um instrumento, então essa questão da humildade é muito importante, que não é nem prepotência, nem a síndrome do impostor também, né? de você não se sentir capaz de nada, mas é realmente o equilíbrio e você saber exatamente onde é que você está. Então, pera, eu me conheço até o ponto de saber que eu estou aqui. E aí, como é que eu posso né, me melhorar cada vez mais adquirir as virtudes? Então, é muito importante sempre fazer esse adendo, câmbio. Tanto que desenvolvimento mediúnico, as pessoas pensam que vão entrar para se tornar mais médiums. Mas, na verdade, quem estuda diz que é o desenvolvimento do médium, moralmente, tudo. Para o quê? É, Tem aqui dois participantes, raise the hand, é, isso quer dizer que querem falar, é? Aparece o primeiro Patrícia. Vou, então isso. depois desses dois eu vou querer falar, tá bom Isa? Sobre os médios e tal, também. Quem tá na vez? É tu, Fabrício, foi Já chega apavorando, né? Pelo amor de Deus. Enfim, bom dia lindões da minha vida. É, eu acho, uh, bem como a Mayara falou, não sou um profundo conhecedor da obra ali, mas eu adoro a obra Céu e Inferno, porque ela fala do do estado mental, né, da, da parte intelectual também, é, que é a gente tem o pensar, o sentir e o agir, né? e o Céu e Inferno fala muito dessa condição, e... Dentro do Espiritismo, a gente tem uma figura filosófica é, fantástica, que é Leon Denis. É, aquele livro, o problema do ser destino da dor, para mim, é a vida. né? Então, é, é, eu acho fantástico a gente entender essa questão do estado mental, na nossa postura mental diante das questões porque acho que a fala da Maiara foi perfeita nesse sentido. de A gente estava falando agora, nós estamos preparando um encontro regional de Juventudes Espíritas ali em Santa Catarina, são seis polos, né? Nós estávamos no polo Nordeste. Não adianta, eu vou para o Nordeste de qualquer forma, seja em Santa Catarina ou seja no Brasil. É, e, e ali a gente estava falando dessa questão da humildade e tal, de todos esse papo, dos excessos. né Tudo que é demais faz mal, e tudo que é de menos também faz mal. O equilíbrio é o ideal. Então, não somente na questão da mediunidade, mas acredito que, é, como a gente já havia comentado no último estudo, é, nós que estamos aqui, muitos que estão ouvindo a gente agora também, é já podemos nos considerar discípulos. Discípulos é aquele que segue, né? Apóstolo é aquele que leva a mensagem. Acho que levar a mensagem é uma questão de vivência, então eu não me considero ainda nessa, nessa parte. Mas a gente já busca seguir a mensagem. Então, para fazer uma analogia, eu me lembro que eu ouvi, eu não lembro de quem agora vou falhar com a fonte, mas uma analogia linda dentro do meio espírita. Deve estar atribuída também alguma coisa de Chico Xavier. É... a caneta recebe o mérito pelo conteúdo da carta? A caneta pode receber o... deve, né? No caso, deve receber o mérito pelo conteúdo intelectual sentimental das palavras que estão sendo escritas? Se ela não falhar, já tá bom, hein? né? Mas, mas calma, às vezes a gente vai chegar lá. O primeiro ponto é a caneta recebe o mérito pela mensagem? Não, é o ser pensante, emocional que escreveu é que recebe, certo? Aí entra o que acho que foi Laís, né? Que comentou. Mas ela precisa ter conteúdo, ela precisa ter tinta, ela precisa estar com a ponta certa, né? ela precisa ter a dimensão, estar na sua integridade para cumprir com o seu propósito, com a sua essência que é, né? transmitir, ser o veículo de, de transmissão de uma mensagem. Então nós somos canetas do Evangelho, né? Mas aí é que está aquela questão. Ela não, ela também não é responsabilizada pelo conteúdo, mas é uma caneta física. Mas nós, como canetas, né, do Cristo, vamos dizer assim, se nos colocarmos na mão dele, nós vamos escrever as mais lindas páginas do Evangelho na alma das pessoas que tiverem contato com a gente. Porém, se a gente se entregar em outras mãos, outros conteúdos virão também, só que nós vamos receber essa responsabilidade. Entendeu? Então, é, é uma analogia simples, mas é só para a gente poder pegar algum gancho e algumas questões nesse sentido. Por isso que a codificação inteira deve ser é, analisada e estudada. Né? Porque ela está fazendo essas traduções, essas interpretações de vivências como a de Tadeu. Né, de ser grande em Cristo e, e outros tantos que a gente viu. Então, uh, eles tiveram uma vivência, tiveram uma experiência e nós viemos ao longo dos séculos analisando. E a doutrina espírita agora coloca, com a codificação completa, uma maneira mais acessível para nós, que já identificamos ela, de como interpretar isso aí e trazer para a vivência. Eu só quis fazer isso porque eu não peguei todo o conteúdo de Tadeu, então eu vou ouvir mais um pouco. <risos> Pois bem, então eu vou seguir o slide. Quem pode ler aí o próximo? Mais alguém tinha levantado a mão aí? Ah, é verdade, eu esqueci, por favor. Eu acho que Não sei se foi Matheus. Foi Matheus Monte, eu acho. Vai. Foi, gente. É porque eu estava aqui querendo, na minha ânsia de compartilhar com vocês, é, eu estou lendo o um livro justamente esse que está sendo citado aí. Só que tem um capítulo que é mais lá para frente. É, que, que fala um fato interessante da vida de Tadeu, só que é mais para a parte da infância e adolescência. E é muito interessante, porque ele diz assim que ele era ele era uma pessoa que era muito viajada, porque ele viajava com os tios dele. Aí uma vez ele ele em uma dessas viagens foi foi em direção a Job, né? E, e nessa nessa viagem ele Chegou na cidade, tinha muitos, muitos feirantes e tal Aí ele meio que se distanciou dos tios deles E foi em direção a uma, uma tenda E encontrou um cara que o chamou Um senhor já, já idoso De nome Basílio né, O que nos relata que o, o, o Shaolin E nesse, nesse, nesse chamado é, ele entra numa tenda, né? E aí ele diz assim: falem disso para o Tadeu, que viu, viu nele algo em torno da cabeça dele e tinha certeza de, de que era ele que ele deveria falar. E ele entregou uma pedra para o Tadeu. E aí o Tadeu, quando tocou nessa pedra, ele viu a imagem é, que eu até queria ler para vocês aqui: fechando os olhos, pois as mãos bem devagar por sobre a pedra, falava algumas palavras estranhas e o menino veio assustado desenrolar-se a vida de uma pessoa, desde o nascimento em uma estribaria até a morte pendurado em um madeiro em um monte. Depois de assistir todo o drama, o velho Basílio pondera com tristeza. Meu filho, viste tudo? Pois tu és um desses que vai acompanhar esse mestre. Ele vai te chamar para seu um apostolado e ele é a luz do mundo que veio nos salvar. Ele é o Cristo anunciado pelos antigos profetas. Podemos chamá-lo de Pai na ausência de Deus, se é que sentimos sua ausência de vez em quando. Então, nesse momento foi quando quando Tadeu é, soube que ele já seria um um dos apóstolos de Jesus e aí esse o Basílio pede para ele não falar isso para ninguém, né? E aí é, só para ressaltar como que é precioso esse relato do Shaolin que vem trazer uma, uma, uma coisa tão, tão particular da vida dele lá na infância, quando ele tinha 14 ou 15 anos. Né? E aí eu acho também por isso facilitar um pouco já é, a compreensão de, de Tadeu quando, quando ele passou a conhecer Jesus. Muito bom, muito bom, Matheus. É em Aveluz, né? Isso? Fácil em Shaolin e tudo mais. Isso, Aveluz. Qual capítulo depois pode dizer? Se tu tiver aí. É, é mais lá pra frente, é, é por, por, perto da pá, página 118. É, é a terceira, porque assim, ele, ele, o Shaolin ele fica repetindo vários os apóstolos, né? Quando termina os 12, começa novamente. Aí é, a, é a terceira vez que ele fala. Porque não tem o número do, do, do capítulo aqui. Mas o nome do capítulo é Bondade. Beleza. Para to... quem quiser ver e tudo mais, já vai direcionado para esse. Tá? Muito bom, muito bonito. Pois bem, alguém mais vai querer falar agora? Ou a gente segue o próximo slide? Eu ia falar, Lunar Vai embora. Oi? É, gente... não, pois é, Laura, eu ia falar, mas tá bom, tá ótimo, vamos seguir. Segue, segue, a gente fala depois, tenho certeza Isso, que vai rolar. Tá bom, tá ótimo. Quem aí? Calma, esse já tava. Não. Este texto já foi lido por vocês? Já foi lido. Acho que já, já sim. Era o Estado Universal, tá, então. Foi sim. Esse próximo, quem lê? Vai, eu leio. Vamos lá. Tadeu prestava muita atenção quando Jesus estava falando. Tinha em conta de perfeição o tom de fala do mestre e perguntava aos seus companheiros de apostolado se eles já tinham observado os sons emitidos pelo Messias quando falava. Vários deles sentiam prazer em ouvir o mestre, no entanto, não haviam atinado com a beleza da fala nem o porquê disso. É daí que Tiago apresenta ideias mais avançadas sobre Jesus, dizendo, Tadeu, em Jesus o fenômeno não é somente na fala, é em tudo. Vejamos os gestos dele, seu andar tem uma cadência que fascina a própria natureza, seu olhar diz tudo o que ele pensa, sem contudo manifestar suas ideias pela fala, o seu modo de ser e seus cabelos parecem dizer alguma coisa. Enfim, toda a sua presença é uma mensagem. Uau! O estudo da linguagem corporal aí, viu, pessoal? Uau, uau! É, exato. E é exatamente essa fala de Tiago aí que a gente pressupõe. Ele não disse em nenhum momento se é Tiago maior ou menor, mas como Tiago menor é o irmão do Tadeu, né? pressupõe-se que eles estavam juntos. E... É exatamente aquele primeiro slide que ficou confuso É essa daí, a reflexão que Tiago Menor é, propicia E aí a gente vai ver tipo, o que isso vai fazer Tadeu. próximo Cadê? Cadê? Vocês lerem esse daqui? Vai Mara, tu continua, já que ninguém falou nada Porque é tu a tua Daí todos Começaram a examinar o Cristo Naquilo em que antes não haviam pensado Descobrindo a nova feição do Senhor como sendo o verdadeiro Messias prometido pelos céus. Reafirmou Tadeu o que ouvira do seu companheiro. Dizendo, não sei se os irmãos já observaram que todos os animais entendem o mestre. E ele igualmente fala e compreende suas línguas. Isso é muito profundo para nós. Câmbio. É muito legal porque é a primeira vez que a gente vê essa questão dos animais com Jesus. Da fala, né? E isso já É claro, se a gente sabe, Francisco de Assis tinha é, já esse acesso João Evangelista, quando a gente está lendo exatamente esse livrinho aqui Que é o, meu, é o próprio, né? Mas exatamente fala, faz tudo isso Imagina Jesus, que é o mestre dos mestres, né? É o nosso mestre E, e a gente vê que todo o seu portar era diferenciado Então isso aí também é bonito Alguém lê o... Oi e, só Com relação a essa questão da, da linguagem... Eu acho interessante a gente resgatar também o, o há dois mil anos, né, com o porque Públio fica reticente de encontrar com Jesus, né, ele vai a pedido da sua filha, de Flávia, só que ele já vai pensando, velho, eu tô indo, mas eu não vou nem entender o que esse cara fala, a gente fala linguagens diferentes, então eu tô indo para fazer o um desejo da minha filha mesmo, mas, enfim, já foi totalmente de, é, é, descrente. Né? Foi a noitinha, para também não ser visto lá e tal. E é interessante, Emmanuel narrando. Gente, não é spoiler, tá? Então. Se passou de dois mil lá. anos, já não é mais spoiler. Mas leiam, é perfeito. O um encontro de, de Públio com Jesus. E é, é tão interessante, Emmanuel narrando esse, esse encontro que é como se falasse de, de espírito para espírito, sabe? Então, Púbios entende absolutamente tudo. Na verdade, não é nenhum diálogo, né? Porque Púbios não consegue falar absolutamente nada. Só, só. Mas Jesus capta os pensamentos dele e ele só consegue chorar. Então, Jesus ele, ele falava no, no íntimo da pessoa. Não era linguagem, até porque a gente sabe que naquela naquela época Jerusalém era um grande centro comercial, então existiam várias várias é, é, civilizações ali então vários idiomas eram falados vários dialetos eram falados e mas Jesus não ele ele ia direitinho assim no seu íntimo e você entendia absolutamente tudo e chorava e isso com os animais também né então existia essa esse entendimento aí ah é perfeito Cabe. gente posso falar aqui Isa rapidinho pode não, então, ó, eu só queria falar que, assim, é, para quem já teve experiências é, vendo outros palestrantes ou líderes falando, sabe é, o que é 10% do que... Ou, não, 10% não, né? Muito menos do que o poder que Jesus tinha, né? Alguns líderes têm realmente esse poder de cativar as pessoas através da fala. Jesus tinha esse poder através de tudo né inclusive no cabelo <risos> então assim cara quem já teve a oportunidade de ver um discurso por exemplo de líderes assim bem bacanas como Martin Luther King cara ele te cativava de uma forma assim e e, e, e, e teve uma vez que a gente interpretou líderes é, específicos e é, em uma em uma apresentação artística da um som e cara quando você se liga a esse líder, e inclusive Sofia se ligou a Jesus, <risos> a gente fez um, uma, uma, é, um exercício de poder se ligar a esse, a esse espírito para poder interpretar ele. Gente, que dificuldade, cara! Eu fiz um pelo terquinho, cara, que dificuldade, velho, porque você realmente sente parte daquilo, né? E cara, ele a energia é, tipo, gigantesca, gigantesca. E ele realmente projeta, não sei como é, eles devem fazer isso naturalmente, né, os líderes. Eles projetam essa energia pro público de uma forma, assim, sem condições, cara. É um negócio que cativa mesmo. Então, assim, imagina, Jesus, eu acho que só de ele jogar os cabelos assim, apesar do cabelo dele dizem que é crespo e tal, etc, né, alguns historiadores, mas só dele de jogar... É... Já fazia tudo diferente. O, o que eu o queria Mateus. comentar. Só, só um segundinho, eu prometo. É que em alguns livros fala que Jesus ele aparecia de cada forma para cada pessoa. Então a gente tentar delimitar muito o formato físico para Jesus não cabe com o que ele era. Ele causava cada impacto que cada pessoa precisava, né? Desculpa aí, Mateus. Não, não, só completando mesmo, porque Matias falou até a questão do cabelo, e eu já vi, eu não lembro onde que é, quando Jesus caminhava e, e até o próprio cabelo dele tocava nas pessoas pela energia que ele transmitia, elas já se sentiam mudadas. Então é muito interessante a gente ver essa reflexão mesmo. E tem outro ponto que quando Jesus falava, era como se fosse a, a arte pura. Entendeu? Como se fosse uma música, a harmonia dele era tão perfeita que tocava as pessoas. Quando a gente escuta uma música, uma música bela, por exemplo, a gente se sente tocado. Jesus era, de fato, a própria música celeste, digamos assim. E brincadeiras à parte, né, que a gente gosta bastante de descontrair, não importa qual cabelo, qual estrutura física Jesus tivesse. Porque a essência da, do magnetismo, da sintonia, do amor que ele transmitia, vinha do Espírito. né? Assim como de nós, temos essa variedade toda aí, e tal, então tem todas essas questões, sabe, é, do, do, do ser que imprime, até a gente colocou ali no chat, né, do ser que imprime essa verdade, essa sintonia, esse amor, daí é que dá a o essa influência toda, né, não exatamente da forma física, como a Lorenza bem colocou, que ela varia e tal, enfim, mas assim, do espírito que causa tudo isso, né. E vocês falando disso, Baiano também relembrando, é... Nessa apresentação, como o Baiano falou, a gente fez um exercício, assim, de tentar se conectar. Aí eu inventei, eu inventei moda de tentar de pegar pra fazer Jesus Cristo. E aí, assim, foi horrível. Foi horrível, foi horrível e muito bom ao mesmo tempo, mas foi, foi, assim, ruim. Aquela ruim. E o Baiano falando que foi difícil enxergar e tal, porque, assim, pra mim, é... Como vocês estão falando de forma e tudo mais, assim, para mim não tinha forma. Então, assim, tinha até uma hora que a pessoa que estava conduzindo falava, então agora se olha no espelho e se veja como essa pessoa. Eu caía no chão, chorava, falava que horror, Aquela, assim, tipo assim, numa sensação de é, como, se eu tivesse, como se eu fosse, nós somos indignos, né? Assim, então, assim, o que eu, só o que eu conseguia ver era uma luz tão forte, tão forte, tão forte, de, olho, de olhos fechados, que aquilo me me impedia de pensar em qualquer outra coisa e eu sei que o que aconteceu não foi tipo assim ai meu deus travou na hora que ela ia falar não é possível Jesus não é possível ai eu sentia tipo assim, dores no corpo inteiro, como se eu estivesse carregando um peso enorme, tipo assim, nas minhas costas. Eu não conseguia caminhar. É, ela pedia pra caminhar, pedia pra falar com a pessoa, andar com a pessoa, eu não conseguia, eu só caía no chão, e aí eu ouvia que ela falava, levanta! E aí eu ficava sentada, porque assim, não tem a menor condição, sabe? E aí eu acabei a, a sei lá, mentalização numa sensação assim de não dá. E aí eu falei, gente, não tem condição de fazer Jesus Cristo. Tipo assim, não dá. Eu posso até tentar fazer alguém que seja próximo a ele. Algum espírito, amigo, sei lá, algum apóstolo, sei lá, qualquer coisa. Mas não dá pra fazer ele. Porque eu não consegui. Eu não consegui mesmo, assim. Porque é muito, muito, muito, assim. Foi muito um exercício muito difícil. Mas muito... Esclarecedor, assim, no sentido de, cara, a gente acha que a gente entende, às vezes, ou, ou a, gente não... a gente tenta racionalizar demais. E, na realidade, cara, a realidade é que a gente não... Eu tô viajando, né? Porque eu fico, eu fico toda arrepiada. A gente não tem noção mínima, assim, do que, do que é esse ser, sabe? Não tem a noção mínima mesmo do que é isso. E, e foi uma experiência, assim, muito para me mostrar isso. Foi um tapa na cara, assim, de tipo, cara, para de racionalizar. Eu sou muito racional, né? Então, assim, para de racionalizar, sabe? Sente. Sente aí a barra e, e, vai, e vai na fé que dá certo. No final das contas, deu certo, assim. Eu fiz Jesus. Mas... É... Sabendo que aquilo ali era uma mera. sei lá, era um trabalho muito mais para mim de me reconectar e conectar com a espiritualidade amiga mesmo, sabe? Meu mentor mesmo, e de abraçar isso no sentido de pare de tentar entender Jesus. Muito bom. Gente, pelo tempo, eu vou tentar dar uma agilizada é, nesses slides, só para a gente pegar o principal. Esse de, de luz já está acabando. Basicamente, é, vou dar um resumido aqui para a gente pegar boa nova. É, depois dessa conversa com, com Jesus, né, Tadeu passou a fazer exercício com a fala sóis. E daí ele ia para o lado de Genezaré como se fosse um espelho e ficava treinando. E é engraçado que ele vai falando, assim, esse pro, progresso, né, o processo. As primeiras arrancadas e a sua voz de trovão, pequenos peixes deslocavam-se das margens, apavorados, enfim. Que ele ia falando, assim, de uma forma tão que não era gentil, aquela fala que a gente fala muito de oratória, né. e Daí ele ia lançando e os peixes iam afastando, mas ele continuou se esforçando para isso. Esperando que algum dia isso viria, né. E... É toda vez aí tem aqui cada um manifestava ponto de diferença e ponto de vista diferente que foi até o que eu tinha falado no começo que Simão Pedro disse que achava isso daqui, aqui o João Evangelista isso aqui mas está Deus sempre batendo na tecla de desse alto burilasse né desse auto aperfeiçoamento então isso. oi rapidão mesmo é para você ver o quanto essa questão do exercício da fala tá ligada ao sentimento né e eu lembro muito da figura de, de Saulo de Tasso, que ele era um profundo orador, mas após o encontro de Jesus, ele teve que ir para o deserto, ele teve que se reconectar com ele mesmo, reaprender a falar, e aí trabalhando materialmente também como um tecelão, para poder é, é, conseguir é, virar esse grande orador do, do, do cristianismo. Né? Então... É um trabalho que tá, Porque se você for falar de uma coisa que você não acredita, você não, não consegue envolver as pessoas e toda essa questão desse magnetismo. Então, realmente, está muito ligado com o que você sente. E é uma é grande verdade. responsabilidade essa questão da oratória. câmbio. Oh Mai, e essa hora que ele ficou exatamente com o discurso mais confuso e a fala embolada foi exatamente quando ele estava passando pela embolação em si. De sentimento e de novos conhecimentos, né? Isso, refletiu é, exteriormente algo que... Essa confusão dentro dele, né? Interessantíssimo. Leão Paulo Estevam, pessoal. Muito bom. É verdade. Nem tinha feito essa ponte com que Paulo passou. E tem uma reflexão importante que ele diz assim. Era uma força poderosa que estava se mesclando aos discípulos. A aperfeiçoar para ajudar melhor certamente com alguns cuidados para que a vaidade não se intrometesse na área de luz, onde reinariam o amor e a caridade. Ou seja, leva em consideração que a gente tem que se aperfeiçoar, não é, só assim por nós e pelo outro, sabe? Porque a gente precisa se melhorar e porque a gente só vai levar para o outro o que a gente... A gente só ajuda melhor se se cuida melhor. né? Então, é muito legal porque também no capítulo de Nova, que a gente vai ver bem resumidamente já já é esse capítulo que Jesus está conversando com Tadeu é exatamente o capítulo que Jesus vai dizer uma frase para ele capacita-te de que ninguém pode dar a outro o que já não tem edificado dentro de si e, e isso é muito forte né é, e é exatamente uma questão de que já vai rodeando a vida desse desse homem desse espírito aí é, Tadeu, né, ele vai falando de Lebeu agora, é, é, chamando de Lebeu. ele fica com várias perguntas e aí é bom. Quem tiver interesse vê esse capítulo inteiro é, e ele vai e pergunta Jesus, ele faz umas indagações. E aí, esse é o último slide de Aveluz, é, e aí Jesus dá... Ele, o Jesus fala um monte de coisa, mas esse trecho eu achei bem importante. Quem tem interesse de ler aí pra gente? Que assim, vai ser uma lição exatamente pro que a gente tá... Refletindo agora sobre o papel da fala, o poder do verbo, é, o regulamento, melhorar tudo isso. Vou ler. Lebeu estava com a cabeça cheia de perguntas, principalmente em torno de como falar e usar o verbo, na sua mais elevada expressão. Em resposta às indagações, lhes diz: a palavra tem um poder incalculável na formação das coisas, partindo do Todo-Poderoso até nós. É justo que purifiquemos o verbo, para que ele possa iluminar a alma. Meus filhos, a palavra abre muitas glórias em nossa ascensão e destampa muita luz de sorte a iluminar os nossos caminhos, mas quando é, é educada. É bom que saibais que a educação é fruto de inenarráveis séculos de disciplina. Se ainda vos sentis fracos, é justo que não queirais ficar forte no verbo, pois este pode tomar caminhos inconfessáveis. A rede que lançais ao mar tem centenas de quadrados firmes e unidos uns aos outros. Na verdade, vos digo que o mesmo a vez de fazer com os dons espirituais, todos unidos, uns amparando os outros. Dando condições ao Espírito de trabalhar na verdadeira paz e na consciência do exercício das leis divinas. Poxa vida, né, Jesus? Poxa vida. Só Jesus na causa. É, sabe o que eu acho muito interessante quando a gente está falando de policiar a fala, né? Que é muito importante, é que nossas ações elas têm um pensar, uma, uma ordem, né? A gente pensa, a gente fala, a gente age. E apesar de vir dessa forma, assim, a gente tem que lembrar que para aprender. A desfazer essas más ações, a gente tem que fazer de trás para frente, né? A gente tem que deixar de agir, depois deixar de falar, para no fim deixar de pensar, né? Nas coisas ruins, no caso. E... Como ele já já passou dessa dessa barreira do agir, né? O qual a gente já percebe que ele não agia mais. Na verdade, que as ações dele eram para crescer. E o qual ele já entendeu que a fala... Era parte dessas ações, que só a parte, é, só a fala, ela já era importante para o exercício cristão, né? E aí, lá daquele final que Isabela mostrou no começo, a gente já percebe que, se entendendo como cidadão universal, que ele já dominou também o pensamento mais para frente, né? Exatamente. E aí é isso. Aí, é eu vou mandar os slides para quem tiver interesse, eu não, não é muito fácil encontrar a Veluz na internet, PDF. Aí eu tirei um printzinho exatamente do capítulo Falar, que é esse aí que a gente pegou para se debruçar um pouquinho mais sobre Tadeu, mas lembrando que também tem outros, né? já que é um livro só sobre os apóstolos, a Veluz, é, que tem outros que dá para falar, como o próprio Matheus é, falou para a gente aqui de um. Aí Esses Aqui, quem tiver interesse depois, lê. Mas então, boa nova, que a gente vai é, ver só um pouquinho para terminar. Tem esses dois trechos, a gente, basicamente o capítulo 7 é sobre Tadeu, a gente vai ver também as questões dele internas, né? É, mas tem, citando ele, em duas partes, no capítulo 5, que é aquele que ele Humberto tá, de Campos vai falar sobre os discípulos mais, e no 25, que é exatamente na última ceia. É, aí ele diz que né, Levi, Tadeu e Tiago, né, que é Mateus, Tadeu e Tiago menor, filhos de Alfeu e suas Cleófas, parente de Maria, eram nazarenos, e aí é interessante, e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. E realmente no evangelho é referenciado que é chamado assim de irmãos do Senhor. E daí, em outro momento, na última ceia, eles estão discutindo algumas coisas e Tadeu, esse último trechinho, Tadeu esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. Então, a gente vai vendo as vontades deles, que eles queriam fazer nos projetos e tudo mais. E também e essa questão de dominar os mais fortes, fazer com que as pessoas aceitem a Boa Nova, está muito presente exatamente no capítulo 7, que é a luta contra, contra o mal. Aí, quem provavelmente, é, vocês já ah, botaram até o link ali de luz e agora? É... O... Essa luta contra o mal, quem lembrar também do capítulo, aí já fa... pode falando também, mas vamos só resumir para acabar o estudo, que não vai dar tempo. De todo jeito, podem ver. botei só alguns trechos e podem ver exatamente no grupo. Basicamente, é de um momento que Tadeu, ele... Ele, como está dizendo aí, né? Jesus tem essa longa... Essa longa... Questão de, da cura dos endemoniados, né? Das pessoas que são, entre aspas, possuídos. E isso... Isso surpreendia mais, marcava mais Tadeu. Né? Eu até marquei aqui, Tadeu tá? era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas E aí, porque ele também é muito gente como a gente Aí ele ficava assustado e tudo mais E ficava também pensando, porque danado Jesus, se a gente, que a gente via que Jesus fazia um monte de coisa Conseguia só chegar e fazer o cara sair, né? o espírito que estava fazendo mal sair Porque ele não convertia as pessoas, não fazia como se fosse uma conversão em massa né? Do nada, uma valente com dano no um mundo E estava todo mundo bem, era todo mundo bom e amigo E é aí que Jesus vai exatamente dar uma lição sobre a luta contra o mal né Que ele vai falar coisas bem interessantes Como a gente não combate as pessoas que fazem o mal Mas a gente combate a ignorância Isso é interessante Que é uma coisa até que mais já tinha falado Que ela conversava com meu pai Que é que Jesus não viola consciências ele realmente, a, a proposta não é essa. E Tadeu, ele tinha essa questão, né? É tanto que ao longo desse capítulo, ele vai questionando Jesus. E uma coisa que eu achei interessante, eu até coloquei, tipo, numa notinha desse slide embaixo, que eu acho que não dá para ver aí, não dá para ver aqui também, não. Mas quando eu passar, que em Primícias do Reino, tem um capítulo, é o capítulo 11. É, Tadeu, ele tá no, na Roma dos Apóstolos, que estão lá embaixo, junto com Judas Iscariotes, Tadeu e outro, tentando é, afastar um, um espírito de um menino que estava endemoniado. E eles não conseguem. E daí, Jesus desce né, do Monte Tabor depois da Transfiguração, com a Patatinha lá, que são aqueles três que estão sempre com ele: né, Pedro, é, João. E quando eles chegam lá, é, aí Jesus consegue fazer. E Tadeu fica assim, meu Deus, como é que Jesus tem... Claramente Jesus tem um superpoder aí e ele não está ensinando para a gente. Né? É tanto que tá nesse outro slide exatamente isso. Porque o Mestre não transmitia esses ensinamentos automaticamente, por aí vai. Então, é exatamente nesse capítulo que vai falar. Jesus vai dar essa série de lições e Tadeu vai falar uma coisa bem interessante. Quando Jesus pergunta qual o, princípio, o principal objetivo da vida. Ele vai dizer que está procurando realizar o reino de Deus no de um coração. E por aí vai. É, nesse capítulo. E é bem interessante que Jesus vai dar essa última lição de moral. E mostra exatamente no final. Que Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus. Para realmente retirar suas sua mais elevado proveito no futuro. E por aí vai. Ele realmente conseguiu compreender essas coisas e pensando sobre. Eu achei essa uma característica de Tadeu, que também é muito nossa. Ele, pelo amor de Deus, vamos transformar todo mundo e violentar as consciências e levar o evangelho para todos os povos. E aí, a mensagem de Jesus não é essa, né? Mas, eu tentei dar uma resumida. É Isa, Parei falar. posso falar rapidinho? Pode, terminei. Me lembrou uma, uma passagem na, da vida de Divaldo Franco, que está no filme, inclusive, daquele momento em que eles estão numa reunião mediúnica e o doutrinador está lá discutindo com o espírito, né, e está tendo embates com o espírito e dando, falando, né, o que está no evangelho, né, como é que é? é, aplicando o evangelho com firmeza na cabeça do do espírito lá, né, e tal, e e não consegue, não consegue é, tirar o, o, o sofredor do contato com o obsidiado e tal, e tudo mais. E aí vem aquela senhorinha, né, é, analfabeta alfabeta tal, e tudo mais, e acolhe o espírito e coloca praticamente ele no colo, embala ele e né, é, conduz ele a sair. Não é que... É, convence, ela não convence, ela conduz ele para outro caminho, né? E me lembrou muito essa questão, porque acho que é aquilo ali que está no Boa Nova. É isso que Jesus pergunta para Tadeu, tá, tu queres o reino dos céus e estás cobrando dos outros primeiro a, a, a postura, ao invés de realizar em ti? E aí eu me lembrei daquela cena, o cara estava falando para o Espírito como ele devia, mas ele não tinha feito essa viagem interna, por isso que o, o espírito não tinha sentido, o espírito sabia o que se passava na cabeça dele, porque já tinha acompanhado ele também, sabia os desvios dele, Ele falou, você está cobrando de mim, você faz pior que eu, né? É, tem aquela a, tirinha no Instagram, né? esse é o meu cachorro, daí é, ele não late para as pessoas, ele faz pior, ele julga elas, daí está lá o cachorrinho com uma cara de né, e tal. então eu fiquei lembrando essas questões ele, ele estava só falando a letra da boa nova, mas não tinha vivido ainda, ela não, ela ela não tinha lido, mas ela tinha vivência do evangelho, e aí ela conduzia almas, tirava aí, essas coisas dele, e acho que era, é um pouquinho disso que trata né, nesse pedacinho ali do boa nova, Jesus traz essa reflexão para ele, tá como edificar o evangelho cobrando dos outros ao invés de realizar em si mesmo essa obra né só mais um comentário em cima disso. Ontem a gente estava até estudando fé na mocidade. E aí esses medos, o quão eles são abraçados pela fé raciocinada e eles vão diminuindo, né? A fé raciocinada de verdade, não é que o, espírito, o espírita fala. É a fé raciocinada que você não precisa ser nem espírita para fazer. É, é a fé da compreensão. É aquela que... Não permite que nada abale nunca, porque não importa, porque você não só acredita, você compreende. E pensando nisso, de, de, é, dessa questão da incorporação, a gente lembrou do trecho da fé do grão de mostarda. Exatamente, que a panelinha não estava conseguindo por nada tirar os, o obsessor ali, o demônio que seja, do corpo do cara. Ele chega e Jesus fala Jesus, amado. Só você, querido, na causa, porque nós. Aí Jesus chega lá e fala, sai, o cara sai. E aí ele fala, Jesus, eles, Pedro principalmente, cara, como que você fez isso? Rápido, assim, instantaneamente, que é suando, se matando. Aí ele, pois é, se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iriam para aquela montanha, põe-se daqui para ali e ela iria. E aí é isso que nos falta, né? por muitas vezes, é, é a fé verdadeira. Eu acho que ninguém aqui duvida que os apóstolos não acreditavam em Jesus. Mas nem sempre eles compreendiam. E a parte do até acreditar é fé, mas ainda é fé cega. O compreender é a fé raciocinada, que é o convite do Espiritismo pra gente. E esse compreender nada abala. Não existe medo, não existe nada que se coloque, porque isso está tão intrínseco no nosso ser que não existe argumento e não existe nada que consiga destruir. Câmbio. Gente, interessante. Inclusive, é nessa passagem que ela é bem mal compreendida por algumas pessoas. Porque é quando Jesus fala, até quando vos suportareis? E aí fica todo mundo, caramba, Jesus estava muito chateado nessa hora. Só que Jesus acabou de sair da transfiguração, porque era elevadíssimo. Como é que ele ficou chateado com os apóstolos? E a gente aprendeu no, no estudo do NEP, e isso, isso abriu minha cabeça de uma forma, passando aqui para vocês, que essa questão de até quando vos suportareis é no sentido de dar suporte. Então, gente, Jesus já vinha avisando que tava para ir embora. Até, até quando, quando tá... vou ter que levar vocês no braço? Nas costas, levar aqui, pegar na mão de vocês. Gente, vocês têm que começar a assumir as coisas, eu tô indo embora, então até quando eu vou ter que estar tá aqui dando suporte a vocês? Vocês têm capacidade de curar as pessoas. Vamos compre, desenvolver né, essa fé aí. Oi? Oi, Lore. É um convite, na verdade. É um convite. É um convite, a Jesus está nos convidando. A, fé, a desenvolver essa fé. Então, para mim, essa passagem abriu minha cabeça. Assim, porque eu disse: é impossível, Jesus está chateado com a galera porque eles não conseguiram curar. Bom. Mas, assim, é, é muito tudo isso que vocês falaram. E o quanto Tadeu, você vê, o quanto ele absorveu essa questão, né? De, no início, e, e a gente lembra muito de João e, e Tiago também, os filhos do trovão, né? quanto no início eles queriam. Oh, vamos, Jesus. Faz aí a tua mágica e, e faz com que todo mundo se converta. E depois ele percebeu que ele teria que se converter primeiro, encarar todo mundo é, é, quanto irmãos mesmo em humanidade, para partir daí ir, ir contagiando as pessoas. Então, incrível. Que apóstolo. Câmbio. Então, acho que é isso, gente. Se ninguém mais for falar nada, pela hora até, a gente... Hum, foi ótimo. Obrigada, Bela. Eu que agradeço. Queria ter passado as foi coisas mais ótimo. direitinho, mas depois todo mundo lê. É, eu queria só <risos> fazer uma pequena observação que é sobre aquela minha fala lá do início, sobre a pintura. Eu queria só dizer que aquela é uma teoria, só isso mesmo. Eu fiquei meio preocupada nesses tempos de... É divulgação de notícias que podem, né, algumas podem parecer fake news, então é importante, eu achei, isso ficou passando aqui na minha cabeça, é só uma teoria aquilo. Sim, eu, eu amei a é É, eu amei também. E daí faz as pessoas irem pesquisar também, eu mesmo vou buscar, tem uns livros aqui sobre ele, ver qual. E realmente, na época era tudo é, encomenda, trabalhava com encomendas. E a última ceia é o um momento triste, como você falou. Porque aí tá no evangelho exatamente de João, João que retrata, no capítulo 14, ou 13 ao 16. Então tava todo mundo assim, meu Deus, ele vai ser perseguido. E Jesus disse assim: ó, oh, eu vou me embora, eu vou ser crucificado, um de vocês vai me trair. Pedro, tu vai me trair, e, quer dizer, tu vai me negar e vocês vão todos ser perseguidos em meu nome. Falou, pessoal. Tava todo mundo assim, pelo amor de Deus. Então, achei real. O povo não sabia se perdia a fome ou se comia para afogar as mágoas, né? Show. E aí quem vai cantar hoje? Vai lá, eles assume que, que tu, tu não estava no início, eu tive que assumir, mas vai. Sophia, então... Olha aí, vai encontrar Foi mãe. muito. Sophia, Sophia, vai, Sofia e Daniel. Pode ser, faz você perguntar. Sopinha! Vai, Sopinha! A gente promete que tem... graça... na próxima a gente canta, é porque Dani teve que ir na farmácia para minha avó. Porque chegou um remédio errado. E aí, eu teve que ir lá trocar para oh, ela. Graça... Tá. Aí ele, ele teve que ir, não pôde não ficar, mas a gente promete que domingo que vem a gente canta já está tá na agenda, viu? Está escrito na pedra já. Então, Eu quem entendi, é? entendi que era só Sofia, não que era Sofia e Daniel, mas tudo bem. Vou deixar e... a sua Adriano! Obrigada, Uê! Uh, viu, vi. vi. oh, Adriano e Sofia! Ó, Adriano e Lorenzo tocaram no início. Pode ser Fabrício A oh, Lori também toca, mas ela tá com o braço coisado aí. Glória, bichinha. Eu fico na fila com a próxima, então curar. Ah, ah, eu tenho um... uma ah, ah, eu Fabrício, tenho um então Vai Tem Matheus muito também Que não... nunca mais tocou, hein? Oh, pode ser também Sim. Bora, Matheus Não, Fabrício já se voluntariou Então vai, Fabrício, arrasa Eu fui abrir a boca, <risos> senhora, né, cara? Senhora, essa, Fabrício. Agora, eu fui abrir a boca, né, cara? Tá louco Vamos lá Essa aqui eu vou trazer uma daqui de Santa Catarina Pra vocês que fala um pouquinho do que a gente tava falando aí agora. E desse período que a gente tá vivendo. Se eu não errar, com certeza. Porque eu nunca Pô, mas você vai tocar no, no teclado, no piano aí? É. Cara, e você queria que os outros tocassem ainda? Você tá de brincadeira com a minha cara. Eu achei chique, achei chique. Dá até nojo. Fiquei emocionada. Vamos com ver Com saudade aqui. desse teclado, hein? Tá ah, com saudade. Ah... Quero ver se eu vou acertar a música O impulso da vida nos faz Aprender a todo instante A zelar pela vida presente que Deus nos deu, esse corpo perfeito que vê o Vicente, só assim percebemos o mundo o outro e eu. Há uma força que move o ser, ao afeto crescente, construindo sentimentos que nos levam a Deus.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 Transformar No Amor Transformar Transformar No amor O impulso Da vida Nos faz a aprender a todo instante a zelar pela vida presente, o Deus nos deu. Esse corpo perfeito que vê ou me sente, só assim percebemos o mundo entre eu. Há uma força que move ser ao afeto crescente, construindo sentimentos que nos levam a Deus. Esse corpo perfeito.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 O amor transformar transformar o amor transformar transformar o amor Transformar, transformar Não, E a próxima tu vai fazer também não? Ah, é para fazer a prece? Tá. <risos> Vamos lá. Unindo aí as nossas mentes e os nossos corações ainda mais nesse instante em que a vida nos pede paciência, tolerância, perseverança, predisposição ao bem. É tão bom nós encontrarmos corações em sintonia de ideal para podermos alinhar os nossos caminhos. E como foi muito bem dito, não resistir a Jesus, não interpor a nossa inteligência em desenvolvimento, com os propósitos do Cristo. Que a gente possa, nesse momento, todos nós, nos entregarmos a Jesus. Nos entregarmos uns aos outros. Na mais linda amizade da Boa Nova. E sentir esse abraço acolhedor do nosso querido Mestre. Com aquela saudade daqueles tempos do monte. Sejamos nós, os novos na Galileia, a levarmos essa paz de entendimento, compreensão e consciência em relação à evolução do mundo. E que a luz do mundo se faça nos olhos de cada irmão nosso, que possamos encontrar neles nosso amado amigo inesquecível. E assim, felizes, seguimos em frente e para o alto, nos amando, nos respeitando, nos acolhendo e nos suportando uns aos outros. Gratidão profunda, Jesus, pela oportunidade de estudo, de convivência e de carinha. Abençoa por acréscimo de misericórdia a todos nós, os nossos lares, os nossos familiares e os nossos dias daqui para frente, para que sigamos firmes e fortes nessa tarefa que é evoluir. E assim, profundamente agradecidos, finalizamos nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Ai, que frase linda Que seja Então, queridos que nos acompanham No Youtube é. Beijo grande. É você Sim, você Dê um like Aqui embaixo, se inscreve no canal <risos> Nós precisamos do seu compartilhamento Para crescer Um like, velho Seja, seja difusor foto? do cristianismo Clicando no sininho. Tô brincando. Clicando no sininho. engraçado é a cara olha, da Lorena nossa, Suzy, nossa. gente. Olha isso. Tá pensando que... Ainda bem que ela tá acostumada com a Lorena. Obrigada. <risos> quando vocês oram pedindo paciência, Deus manda assim, mesmo? ó. O eu, eu a foto. avisa, viu a foto, é, a foto. mas a gente apareceu assim não. Eu acho que já pode parar a transmissão, né? Tchau queridos. A foto.